E você tem a mesma sensação de como se você fosse para a Lua. Nossa. Eu já fui e eu fiquei ruim do estômago. Eita! É, entende é, é uma sensação muito ruim. Imagina que velocidade que foi aquele negócio ali. 100, foi 100 km para cima e depois caiu, né? Sim, a força é. lá. Vou em... O velho aqui anda de anda de montanha-russa, todo. Berro para cacete com meus filhos ali, né? É, putz, eu vou em tudo. Tu foi na Fire Whip lá do Beto Carreiro... Ah, Beto Como? Carreiro Essa poxa. é uma que você fica com os pés Sim, sutros. sim, sim Essa é muito louca Roberto Beto Carreiro, graças a Deus, tá indo muito bem, né Legal. Essa, ah, não tem, né? Eu, essa, não essa tem pandemia, outro parque assim Igual, essa da, pandemia, igual aquele, né? Andou claro. todas as coisas, andou lá e tal Foi, foi muito legal Como foi pra... Bom, lê mais aí, Ginzão. Tá, o Não Minta Pra Mim mandou aqui Se você pudesse voltar no tempo e encontrasse você com 20 anos Qual seria o principal conselho que daria Que ajudaria na sua jornada? Abraço, Ricardo Ventura <risos> Olha, muito legal isso aqui, eu só me arrependo do que eu não fiz, eu só me arrependo do que eu não fiz, o medo trava a gente, o medo, eu, eu digo o seguinte, uma das principais coisas importantes na vida de um empreendedor, do um empresário ou de qualquer pessoa é a coragem, a coragem é tudo, o cara quando tem coragem vai para frente, faz qualquer coisa, dá errado volta atrás, eu acho que muitas vezes eu podia ter ido e não fui. E quando eu fui, deu certo. Eu saí na frente. E quando deu é errado, eu aprendi. Eu aprendi. Então, Você já faliu alguma vez? Não. Não. Não é mas, na Vão, mas em algum outro não, já. Não, não, não. Eu comecei... Eu tive uma tinturaria, uma tecelagem, uma... Fui, tive um bar, um sucesso, um bar. O é, que mais que eu tive? É, comecei uma cantina na escola com 12 anos de idade, Eita. vendendo biscoito. Você já tinha essa música empreendedora? Não, eu acho que eu tenho falado muito sobre esse assunto aqui, muito legal. A pessoa tem que ter autoestima e tem que acreditar nela. Quando você vai fazendo e vai acertando, a tua autoestima vai crescendo e a tua, a, a, o, o, o teu eu vai acreditando mais em você. E aí você vai tendo coragem, vai fazendo e às vezes dá errado. E às vezes, eu, quantas vezes eu, eu, eu, eu falo, meu Deus, eu passei do sinal amarelo. Meu Deus, eu passei do sinal vermelho. E daqui a pouco tu vai tu acerta de novo. E vai. Você não vai crescer. Não vai ser grande. Se você não apostar grande. Eu tenho um ditado que diz. Comece pequeno. E sonhe grande. Sonhe grande. Sonhe grande. Sonhe grande. Sonhe grande. E corra atrás do teu objetivo. Você tem uma capacidade incrível de realização. De Mas você tem que acreditar. Em si. Não importa onde você nasceu. Não importa onde você estudou. O que importa é o que você quer ser na sua vida. Vai para cima. Vai para o pau. Trabalhe bastante. E você vai dar certo. O brasileiro é ótimo. Ótimo. É a maioria das pessoas que eu vejo começaram do zero. Do zero. Comecei o que é... Hoje ainda atendi um cara que teve um acidente. Perdeu tudo que ele tinha. Perdeu o emprego. Perdeu o carro. Teve que indenizar a vítima. A, lá, a pessoa que faleceu. Aí ele foi trabalhar, de, foi trabalhar de pedreiro, de servente pedreiro. E aí ele viu um cara vendendo picolé. Ele disse, eu vou ser vendedor de picolé, que dá mais do que eu tenho aqui. Hoje ele tem 20 funcionários vendendo picolé. Da hora. é legal? Quantas histórias dessas eu conheço? Né? Ah, cada um tem uma capacidade de se reinventar. Ah, pessoas que quebraram e começar a vida toda de novo e hoje também de novo não pode desistir, não pode se acomodar não pode ficar chorando se lamentando amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor amanhã, e um dia vai ser melhor é isso? É. tem que ser assim Vou Só pôr pôr. tem mais aí? 1080p mandou a Avan está em processo para entrar na Bolsa de Valores a Faria Lima quer saber o código da empresa na Bolsa vai ser velho 3? <risos> olha uh, eu ainda não sei se eu vou para a Bolsa de valor, tá? eu como falei para vocês aqui a Avan está numa situação tão boa que nós podemos escolher o caminho que vamos tomar e só vamos tomar um caminho a partir do momento que for interessante para a Avan e para mim porque a van é o meu sonho. A van tem um dono só. Ela tem que ser bom para a sociedade, para a empresa e para mim. Porque eu já trabalhei 35 anos naquela empresa. Devo ficar lá até quando Jesus me chamar. Se Jesus me chamar com 100 anos, eu vou estar na van. É, é, adoro o que eu faço. Então não adianta eu ter dinheiro no banco e ser infeliz. Verdade. Certo? Certo. O dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. Tem um ditado português que eu acho muito legal. Adoro frase, né? Eu falei pra vocês, né? Que guardar dinheiro no banco é empobrecer alegremente. Muitas pessoas... Boa é essa aí? Porque as pessoas pensam que ter dinheiro no banco o cara tá feliz. Mas tu pega entre um cara que só guarda o dinheirinho no banco e um cara que investe. Compra, vende, compra, vende, faz um negócio aqui, às vezes passa, ai ah, fiz o um negócio errado, perdi e tal. Esse cara daqui a pouco tem 100 e esse cara tem 20. Entendeu? Então assim ó, o importante pra mim hoje é a minha felicidade. A minha felicidade hoje pra mim é ter saúde. Dinheiro, pra mim, não faz mais diferença. Você vive com pouco. Você vive com pouco. Quanto você gasta por mês? Não, assim... eu <risos> posso te dizer, né, porque... É... Mas eu vivo com pouco. Eu vou dizer pra assim, você, é pouco. É pouco. para mim, pra mim... Não, pra quem tem Eu ajudo muita gente. Tempo... O Lucas sabe isso, que ele paga as contas lá, né? Minha secretária tá aí. Eu ajudo muita gente. Ajudo, ajudo, ajudo. É um cara lá que tem gente que eu... A, ajudo muita gente, Tá? agora para mim para mim eu não troco... eu, eu sou muito simples. muito simples muito simples muito simples muito simples muito simples às vezes eu tô louco para comer um um pirão com linguiça